bronzeado perto de mim, não tá? Ah, eu sou linda, né? Você tá muito bronzeado. Sou linda. Fala galera, mais um The do Mundo começando pra vocês. Essa é a Paula, que ela vai estar no meu canal aqui pelo mês de setembro, né, meu amor? Nosso especial de setembro. Nosso especial de setembro, pra falar um monte de coisa bacana pra vocês, sobre intercâmbio, sobre a vida no exterior. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa bastante importante, porque todo mundo tava perguntando sobre isso, todo mundo queria saber, mandaram um monte de pergunta, então a gente vai falar sobre o nosso visto do Canadá de ah, trabalho. Esse é o do Canadá? Esse é o do Canadá. Ah, tá. Então tá. <risos> então pra você que acabou de chegar, caiu de paraquedas aqui no canal, quem somos nós? O que está acontecendo? Eu sou o Thiago Deotti, dono da Choosey Travel Australia, Brazil Australia? and Canada. Nossa. Uma rede de intercâmbio hum. diferente. Junto com a minha esposa, somos os donos da Toezy Worldwide, né? Que beleza. E nós morávamos na Austrália quatro anos, né? Ficamos quatro, quatro anos na Austrália. Anos, Austrália. Estamos em São Paulo e agora estamos de mudança para o Canadá em dezembro, dia 5 de dezembro, estamos partindo para Vancouver para uma vida nova, abrindo a Too no Canadá também, levando mais brasileiros para mais destinos. Então, como que a gente fez? para conseguir ir direto para o Canadá sem ter que passar pelo visto de estudante de novo sem ter que passar por um monte de coisa Aí a gente tem o nosso work permit né a gente tem um visto de trabalho para o Canadá válido por um ano e esse é o nosso visto tá a Paula como minha esposa tem um visto de work permit também né? E a gente pegou esse visto de partner. de partner. e a gente demorou bastante aí pra pegar esse visto. A gente vai explicar mais a fundo aí pra vocês. Ô oh, filha <risos> não, não pode ficar quieta, né? E o que é esse nosso visto, O nosso visto é um visto de trabalho, chama-se work permit, tá? Normalmente esse o work permit é o tipo de visto que você pode pegar também depois que você estuda lá por um certo período de tempo em certos colleges, tá, no Canadá. Como que a gente fez isso e o porquê que a gente tem esse work permit, tá? No Canadá, para quem tem empresa ou para quem vai abrir uma empresa, existe um visto chamado uh, LMIA Owner Operator LMIA, que é o O/A O/O l -M -I a Owner Operator l tá? O que, que é o l O l não é o visto. O l é o Labor Market Impact Assessment. O que, que é essa loucura que eu acabei de falar? Esse, essa língua grega, né? É, na verdade é inglesa, né? É, Ó, o l o que, que é? O l é parecido com o Sponsor Visa da Austrália. Pronto, acabou. <risos> o LMAE nada mais é do que um, uma oferta de trabalho que uma empresa canadense pode dar a um estrangeiro Tem que provar que nenhum canadense consegue fazer esse tipo de trabalho né? Você tem que é, advertir, né, a vaga, você tem que justamente é, publicar a vaga, procurar canadenses para poder fazer isso e a gente passou por todo esse processo, então a gente foi aprovado, primeiramente pelo governo canadense de justamente ter aberto a empresa, a gente abriu a empresa no Canadá, abrimos a vaga de trabalho, nos contratamos, aprovamos para o Canadá que nós éramos capazes de fazer isso, aplicamos para o visto e a imigração aceitou. A, o visto, né, aceitou a nossa aplicação e ficamos muito agradecidos aí pelo Canadá ter aceitado a gente nessa grande Obrigada, nação Justin. no White North. Muito obrigado Justin Trudeau. E a Paula vai explicar um pouquinho pra vocês também do porquê esse visto, por que a gente fez isso e por que o Canadá. A gente escolheu é, esse visto, na verdade, meio que esse visto escolheu a gente porque ele se encaixava exatamente com o que a gente queria. Basicamente qual que era o nosso plano, o que, que a gente tinha vontade de fazer. Conseguir o nosso visto de trabalho pela nossa própria empresa e não ter que arrumar um emprego em outra empresa para conseguir o visto, né? Como se fosse uhum. o sponsor da Austrália e no Canadá também tem esse tipo de visto. Enfim, você arrumar um emprego para essa empresa te dar o visto. Dessa maneira você depende da empresa para conseguir o visto. Não é o que a gente queria, a gente queria o contrário, ter a empresa para conseguir o visto. Então a gente começou a pesquisar é, quais eram as opções, tanto na Austrália quanto no Canadá, e aí entra por que a gente escolheu o Canadá, porque no Canadá essa opção existia de uma maneira que fazia mais sentido pra gente. É, a gente poderia fazer esse, esse visto, né poderia conseguir esse vídeo de trabalho em cidades maiores, e na Austrália teria que ser em cidades pequenas, né, em lugares mais, que, que eles chamam de áreas regionais. E como a gente trabalha com intercâmbio, e a gente também faz vídeo pro canal, eu tenho um canal também, não faria sentido pra gente ficar numa cidade pequenininha, né, por exemplo, no, no interior da Austrália, Gravando vídeos, sei lá. Com, Montando com os, no canguru? Com os cangurus. A gente queria que fosse um, um destino realmente interessante de intercâmbio, deixando que as pessoas tenham vontade de ir, porque a gente, né, trabalha com isso, esse é o nosso trabalho. Então a gente precisa estar gravando vídeos, precisa estar num lugar que faça sentido, né? Então basicamente tá. foi por isso que a gente escolheu o Canadá, porque comparando as opções de visto que a gente tinha. A Austrália e o Canadá, o Canadá nos proporcionava exatamente o que a gente estava procurando. A gente conversou, obviamente, com um agente de imigração de Vancouver. Ele é um cara que foi recomendado também por um amigo nosso aqui de São Paulo, aqui do Brasil. É... E aí, a gente começou todo o processo com ele e ele foi dando, na verdade, todas as diretrizes que a gente precisava para poder fazer isso. A ideia inicial era a gente ir pra Toronto, né? É, a gente queria muito poder ter feito isso para Toronto, porém a gente encontrou algumas barreiras no caminho que foram justamente a abertura da empresa. né? O Canadá, como, como, assim como os Estados Unidos, eles trabalham como províncias, estados, mas cada estado barra província tem a sua própria regra, a sua própria lei, né? o que segue uma lei geral da, da nação, só que com algumas diferenciações por província. Então a província de Ontário, que é onde fica Toronto, a gente não poderia abrir a empresa por não por ser estrangeiro, tá? Eu teria que estar no Canadá para poder abrir a empresa. Eu teria que pelo menos ter um SIN number, né, que é um Social Insurance Number, o CPF deles, e eu não tinha. Então, para ou pra... ter um sócio, né? Ou ter um, ou ter um sócio. Um sócio canadense. Ou ter um sócio canadense a gente não conhece que ninguém. Do Canadá. <risos> que eu também não tinha, né? Mas a gente... Sim, a gente a gente teve que abrir em British Columbia, em Vancouver, justamente pelo fato de que British Columbia aceitava aplicações de abertura de empresas para estrangeiros. Provavelmente né? outras províncias também aceitavam, mas é, aí a gente estava naquele no mesmo fato da Austrália, né? Não isso. interessava para gente ir para uma cidade muito pequena, para um lugar onde não tivesse interesse dos intercambistas que é o nosso público. Vancouver foi, uma, na verdade, o Canadá escolheu a gente e Vancouver, e escolheu. Vancouver escolheu a gente. Passando um pouco para a próxima etapa, como que se iniciou tudo isso, né? Então a primeira etapa foi conversar com a gente de imigração entender qual seria essa aplicação, o que a gente poderia fazer com essa aplicação, foi falado também sobre uh, o nosso nível de inglês, uh, as nossas qualificações, a uh, nossa experiência profissional do Brasil e na Austrália, tudo isso contou muito também para uh, construir esse plano de imigração para o Canadá, esse plano de, de ir para o Canadá. Isso é tão específico assim, é um visto tão é, não é todo mundo que conhece, ele não é tão fácil de ser aplicado. Tanto que o nosso agente de imigração indicou que a gente fizesse o processo pelo Canadá e não pelo escritório do Brasil. E foi por isso que a gente estava no Canadá. Porque achou que aqui não é, não é um visto comum de ser aplicado por brasileiros. E ele achou que, na verdade, o pessoal daqui talvez não fosse nem saber avaliar esse visto. Então, por isso que a gente teve que fazer o um visto pelo Canadá. Mas a gente vai explicar um pouquinho é. melhor... Por cima, né? Não dá pra explicar detalhes porque é muita coisa. Então, como que a gente fez o visto, tá? A primeira etapa, conversar com a gente de imigração, entender qual era o nosso processo, entender como poder fazer isso, foi nos dada a opção dessa, dessa abertura da empresa, de abertura de vaga e depois de aplicação do visto. Tá? Então tudo, tudo iniciou-se com a abertura da 2 no Canadá, é, fizemos toda a papelada, um, um advogado de Toronto ajudou a gente com a abertura em British Columbia, então eu achei um advogado no Google que trabalhava com abertura de empresa, fizemos a abertura da 2 pagamos todos os impostos, pagamos todos os alvarás, licença, né, pra... licença já tem licença para dois anos aí, então após Toda essa, toda essa papelada da Twizy a gente teve que fazer um business plan, tá? a gente teve que fazer um plano de negócios. Plano de negócios? Então, é, eu tive que procurar alguém também no Canadá que fizesse um plano de negócios voltado para o país. Ele fez toda a parte de plano de negócios, o David montou todo o planejamento e mandamos uh, para o departamento, departamento que cuida disso para verificar se a abertura da empresa estava correta e se a gente estava apto a contratar um estrangeiro, que no caso era eu mesmo. Ah, após aprovada a vaga de a vaga de trabalho para o estrangeiro, ah, a gente obviamente fez o contrato, né? Eu tenho um contrato de trabalho com a minha própria empresa, então ah, fiz o contrato de trabalho, assinamos, mandamos isso para o departamento é, que cuida da parte imigratória, tá? Nesse processo do LMIA, só para finalizar essa última parte, existiu uma entrevista por telefone, tá? É, o departamento ligou para mim, ficamos mais de uma hora no telefone falando sobre a empresa, é, eu fui julgado de, de milhões de maneiras, né? pela minha idade, pela minha experiência, pela minha formação, é, me, me, me foi perguntado coisas do tipo, nossa, mas você tem 27 anos, tem certeza que você consegue fazer tudo isso que você está falando, eu tive que provar que a gente conseguia, tive que provar que nós éramos capazes de fazer, então assim, foi uma vitória... Gigante pra gente, assim, pessoal e profissionalmente. O né? demora e quanto custa? Isso, né? e aí Tem já entra. Mais, esse ou tempo. Um em mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. começar a aplicação até o work permit aprovado e mais ou menos 10 mil dólares de investimento. Mais ou menos 10 mil dólares cada investimento. Muita gente investimento. pergunta, quando eu comento que é um visto de empresa, muita gente pergunta se precisava ter capital pra, de investimento nesse, nesse capital visto. Capital inicial, claro. É. Pra... Esse visto não requer um capital inicial até o dia de hoje. Pode ser que isso mude, porque você está assistindo é, esse vídeo em 2019, 2020. Porque não é um visto 2019, de 2020. investidor. Existem é. os vistos de investidor, Exato. onde você vai entrar com 500 mil, 200 mil dólares, sei lá, para conseguir o visto. Não é o caso desse processo. Esse processo não requer que você tenha 500 mil dólares, por exemplo. Exatamente. Esse eu queria processo... muito que a gente tivesse, mas não É, era. a gente não tem. Esse processo é um processo... É... Realmente bem mais simples de fazer nessa questão de investimento, de tá? Dinheiro. Então ele não tem investimento. Então, falamos da quanto demora, quanto custa. Ah, uma das últimas partes que a gente queria comentar aqui com vocês é que qualquer pessoa pode fazer esse visto sim e não, né? Ah, igual a gente falou, depende muito do perfil de cada pessoa, depende de qual é a sua ideia. Você já, se você já tiver uma empresa aqui no Brasil e você quiser mover ela para o Canadá ou abrir uma outra unidade, a sua empresa no Canadá... Talvez essa seja uma saída para vocês. Algumas dicas que a gente pode dar é você precisa ter um nível de inglês alto, você precisa ter a formação, você precisa ter Experience a na experiência sua na sua área e você tem que provar que nenhum outro canadense pode fazer, pode fazer o quando, trabalho. É, o é. que você vai fazer e que a sua empresa vai trazer algum retorno para o país. Exatamente. E quando a gente diz retorno, não é só financeiro, é realmente algum retorno, alguma coisa que faça sentido. E empregatício, né? principalmente, nós somos obrigados a contratar, a contratar um canadense, um canadense que ano. não necessariamente precisa ser um canadense, mas pode ser, por exemplo, um brasileiro que tenha residência canadense. Então, se você está no Canadá, está assistindo a gente agora, tem experiência Vancouver. também, manda currículo aí para nós em Vancouver, que até junho, ano que vem tem que estar contratando alguém lá para isso então a gente tem que contratar um permanente residente aí e de Vancouver tá Com... bom a partir de agora então em dezembro estamos indo pro Canadá a empresa já está aberta mas ainda não está operando então provavelmente janeiro a gente começa a operar porque dezembro vai ser uma loucura né de procurar casa comprar móveis Natal de novo enfim em janeiro a empresa começa a operar e aí a gente tem um ano de work permit isso. Então, a gente tem um ano para fazer a empresa funcionar, provar para o governo que está tudo funcionando, que tá tudo certo. Então, que... compra intercâmbio com a gente, que a gente compre vai precisar bastante de vocês. Com um compre intercâmbio. Compre intercâmbio. <risos> e aí, depois desse um ano de é, experiência de trabalho no Canadá, qual é o futuro, né? como é que a gente consegue chegar na tão sonhada cidadania, qual é o nosso plano? A partir daí, a gente aplica para o Express Entry. Que é o, né, a maneira que hoje em dia a maioria das pessoas aplicam para imigrar para o Canadá, para se tornar um residente permanente Então e todo esse nosso processo nos dá uma pontuação extra muito boa para o Express Entry Então o final de todo esse processo é o Express Entry com a pontuação extra que a gente vai ter por conta da empresa, né, do LMIA e da experiência de trabalho no Canadá Exatamente. Então, gente, é isso. Espero que sirva de inspiração pra você e coloque minhoquinhas aí na sua cabeça pra você poder pensar também em imigrar quem ah, sabe. É, exatamente. É Porque a ideia de fazer esse vídeo é exatamente essa, de mostrar que existem opções. Existem às opções, vezes, é possível. Às vezes né? a gente tá muito condicionado a seguir aquilo que todo mundo faz. Todo mundo tá fazendo college, vou fazer college. Mas às vezes não é o seu caminho, né? Às vezes não é aquilo que funciona pra você. Como, como diz o Flávio Augusto, não sigam a boiada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que vai acontecer com a gente daqui para frente, como nós conseguimos ir para o Canadá. É, espero que a gente possa ter ajudado vocês aí a criar ideias e pensar que existem outras possibilidades, outras formas de vocês poderem fazer o seu sonho virar realidade. tá? Nós vamos para de vida é, de que as coisas podem realmente acontecer de maneira correta se você tiver um planejamento. tá? Então, é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau! A intenção desse vídeo é trazer mais proximidade, porque a gente sabe que tem bastante gente nova no canal. Do, do último ano, né? O canal tem ficado bem focado na 2 então talvez as pessoas que chegaram no último ano não conheçam direito a gente. Talvez não saibam que eu também tenho um canal que tá parado nesse momento, mas vai voltar quando a gente for pro Canadá. Então... Vai.